E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui Olha só que louco esse vídeo, mano, simplesmente sensacional, o que, que é isso? As cutscenes do GTA V em primeira pessoa, mano, é a visão em primeira pessoa da cutscene Como vocês estão vendo, essa é aquela missão em que o... Oh, olha só que louco, mano Nossa! Oh! Cara, mano, muito louco esse vídeo, muito louco. Eu achei animal. Eu vou deixar o link na descrição do canal que fez. Eu vou ficar ligado pra ver se sai mais. É aquela missão, né, do... a garotinha do papai. E vamos ver algumas missões. É... Olha isso, olha essa visão que louco, mano. Olha essa visão que louco, que louco, mano. Olha lá. Caraca! Ficou perfeito, mano. Ficou perfeito, cara. Olha ah lá. Dá uns, uns bugzinho de... Sei lá, de... Pixel, mano. Mas... Olha ah lá, parece a mão do... Do, do, do Michael. Olha lá, que louco, velho. Ó, De... ó oh, oh essa. Nossa, ele abriu a geladeira pegando a, mac a maconha do Jimmy, mano. É Olha lá, cara, que louco, mano. Você nuvens, ou você está olhando ou você. Oh, sim. Eu fiz você. lá ela, ela no Western, fica... ela tem que é, é, é, o é o morrer. do ou Ah, você vai. Eu estava fãs você que eu encontrei você em um eu divorciar murdering oh. cheating, hypocrite. Ah, e o Trevor aparece também. Olha ah lá, ele bebendo, velho. Que louco, velho. Primeira pessoa. É o que yoga Did someone say yoga. Olha ah, lá. And Namaste. Namaste. Miquel. Miguel. Hmm. Ah, <laughs> Ah, o Jimmy lá, ele vai pegar... Mano, por que ele colocou na geladeira, velho? Não entendi muito bem, não. Cara que manja isso aí que responda. Opa, tá chegando alguém ali. Olha o Trevor, velho. Essa roupa aí, tá com a roupa apocalíptica aí, mano. Michael... Olha, lo cara. Hum, sim, é. Claro que eu não sou o que foi Não é isso, Graham? Sim, Eu estou em um fake your own death to your best buddy e é subir a câmera. E tá bugando o, o namastê aqui. Eu ainda estou. Eu estou Eu estou de luz. Missed you. You used to be fatter. Nice new tits, by the way. Jimmy, you you used to be thinner, but uh, can't blame you. Who are you? I must I'm Fabian. Oh uh, it's Trevor, lord. Lord. Lord. Where's Tracy? Where's your sister, Jim? Cadê a sua irmã, hein? Penny. She's trying out for TV. She's what? She's auditioning for Fame or Shame. Fame or Shame. The fuck are you talking about? você está ver como é que é a visão da primeira pessoa da da três da a calcinha. Oh Christ, she's a dancer, Michael, Cause... she might disagree with you on that. Now, agora? where? agora? Onde? bank Arena. Oh, Tracy está Vamos, vamos Nós? Sim, nós. O que? Você vai estar aqui e and enquanto sua your se becomes a national Você é pior do que eu Vamos, vamos! Vamos! Olha lá, Caraca, mano, pessoa, olha que louco, ai <risos> lá, olha lá! Olha lá. San Andreas coming up next, bugada Tracy E Todo mundo sumiu Voltou. Voltou com o braço do, do... Mas, ó, eles estão se mexendo ali, ó. Dad. É. Vou baixar eu música aqui. Porque eu acho que isso aqui. da dá, dá, dá direitos autorais aqui. música é da hora Até ela baixou a casinha eu Ai, caramba, mano. Olha isso, véi. Safado, né, cara? Olha isso, mano. Em primeira pessoa que tá, Aí, agora eu vou botar o som. Olha eles brigando. Nossa, o Trevor dá aquela cadeirada, né? Eita, moleque, olha isso. Caraca. É o Trevor pegando aquela doidona, mano. Ih, primeira pessoa, ai que louco, velho. A missão do Johnny. Muito louco, a primeira pessoa, velho. Muito louco. E deu uma bugada aí, ó. Nessa parte. Tá travada aí, ó. É, deu uma bugadinha. O lá. Caraca, que da hora, mano. Você muito legal isso aí, velho. isso é mesmo? Olha lá Nossa, ele vai matar o cara em primeira pessoa, velho. é? lá. É, ah, o Johnny todo. Vocês chegaram a DLC, mano. O Johnny todo. Todo chefão lá no, no, no jogo aí, olha isso, ó. Olha lá. Nossa, ai caraca, pessoa, olha isso, velho. Que sorte, mano. Muito top, galera. Esse vídeo ele tem 13 minutos. Acho que deve ter mais algum, uma cutscene. Se você quiser assistir inteiro, assiste aí. Eu vou ficando por aqui, mas eu vou deixar o link na descrição. Se, caso, se acaso você quiser ver o restante, olha a parte da Amanda, mano. Então é isso aí. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve. Inscreve no canal, obrigado por assistir Até uma próxima É a parte da Amanda, mano Olha lá, das raquete Ele pega com o tenista, olha lá que louco, velho ele sai fumando e tal Olha lá Cigarro Ah, ele olha as raquete E ele sobe lá onde tá a Amanda Olha lá, que louco, mano Muito da hora ver as cutscenes do GTA V Em primeira pessoa Olha lá, olha lá Olha o cara da Amanda, velho. Olha lá. Nossa! Vamos ver o cara caindo, vai. Vamos finalizar vendo o cara pulando aí. Olha lá. Olha lá. Uh -oh. Ih, ele bugou lá embaixo. Bom, até a próxima. Fui.